Olá, meu nome é Tamires, tenho 22 anos, moro em Brasília. Estou aqui para dar meu um depoimento para vocês, porque em janeiro desse ano eu tive a oportunidade de participar de uma sessão de FEPT com o coach Rogério Peixoto. E foi muito bom para mim, porque faltava mais ou menos uma semana para minha formatura e eu havia sido escolhida para ser a juramentista da turma. E isso estava me deixando muito aflita, meio nervosa, porque... Eu tinha medo de errar o texto, de tropeçar nas palavras, de fazer feio na frente dos familiares, dos colegas e dos amigos que estavam lá. E através da, da sessão de theft que eu tive com o Rogério, a gente pôde trabalhar isso. E foi muito, muito bom para mim, porque no momento da, do juramento eu estava tranquila, eu estava segura, estava serena. E mesmo com as situações que aconteceram, no momento eu consegui fazer o meu papel de forma tranquila. e Então, o que eu tenho a dizer é que é uma técnica muito eficiente, que de imediato a gente tende a pensar que como uma técnica tão simples pode ajudar tanto, e na verdade ajuda. E como resultado de desse aprendizado do FEFT, eu hoje posso aplicar em qualquer momento da minha vida que eu me sinta mais ansiosa, mais nervosa. Eu costumo aplicar o FEFT e os resultados são positivos. É, em questão de pouco tempo você percebe que você está mais relaxado, mais tranquilo. Então eu recomendo a vocês que dê uma atenção a essa técnica e vai com tudo que dá certo.